Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje você vai conhecer a origem de Edward Nathan, o super vilão Charada. O Charada surgiu pela primeira vez na revista Detective Comics número 140, onde foi contada a sua história de origem, que posteriormente foi expandida em Detective Comics Ano 1. Edward Ashton era um jovem garoto curioso que tentava buscar respostas para todas as suas perguntas. Infelizmente, a maior parte delas não eram solucionadas, e isso fez com que ele crescesse com o desejo de obter todas as respostas do mundo. Um dia, durante uma aula de história, a professora decidiu realizar um concurso. Nele, o aluno que completasse mais rápido um quebra-cabeças ganharia alguns prêmios misteriosos. Destinado a vencer a qualquer custo, Edward invade a escola pela noite e começa a montar o quebra-cabeças, até conseguir completá-lo em apenas 5 segundos. No dia seguinte, o nosso personagem conseguiu ser o mais rápido na montagem, e isso fez com que ele ganhasse um misterioso prêmio, um livro de charadas. Com esse livro, o nosso vilão começou a obter as respostas que desejava, e se tornou obcecado por charadas. Além disso, por ter se dado bem trapaceando, Edward logo começou a pensar que o crime compensava. Quando se tornou um adulto, Ed aperfeiçoou suas habilidades, e isso o levou a roubar o dono do local em que ele trabalhava no meio da noite. Após esse evento, Edward Nash não decidiu mudar o seu nome para Edward Nigma, e se tornar um super-vilão chamado O Charada. Em seus primeiros roubos, Nigma logo percebeu que poderia tornar cada crime seu uma espécie de jogo com a polícia. Assim, ele começou a enviar itens para a delegacia de polícia de Gotham, a fim que eles decodificassem sua mensagem e entendessem suas charadas. Em uma dessas, o vilão enviou uma misteriosa caixa para o tenente James Gordon, que no futuro, se tornaria o comissário Gordon. Dentro dela, tinha uma bomba que explodiu em vários papéis, que revelavam a localização exata do vilão, o farol de Gotham. Ao chegarem ao um local, o Charada jogou uma dinamite e detonou uma viatura, quando acabou sendo encontrado pelo Batman. O herói começa a lutar contra o vilão, quando de repente, uma das dinamites explode, e o Charada consegue fugir. Após esse contratempo, o vilão decidiu que para obter seu sucesso, necessitaria de alguns capangas. Procurando interessados no submundo de Gotham, o vilão acaba encontrando Echo e Enquete, que se tornariam suas fiéis companheiras no mundo do crime. Juntos, eles causaram uma grande inundação no banco de Gotham, e assim, conseguiram roubá-lo. Seguindo as pistas deixadas pelo vilão, Batman conseguiu prendê-lo, e o levou para o Asilo Arkham, de onde ele sempre reclamou por dizer que ele não era louco, e sim um criminoso, levando na verdade ir para a penitenciária Bear Reef no estilo camisa de força! Sou estritamente Reef! Não, arco. Cala essa boca! Ah. Essa prisão é onde Amanda Waller usa vilões para formar a força Tarefa X, que é o Esquadrão Suicida. Aparecendo em diversas mídias, o charada está presente no jogo Lego Batman 1, <risos> e no filme Batman Eternamente, Onde foi interpretado pelo comediante Jim Carrey. E na série de TV Gotham. E você a matou. Eu já fiz vídeos sobre outros vilões do Batman, e você pode acessá-los clicando no vídeo que está aparecendo na sua tela.